com o professor Júlio Pimentel, é uma iniciativa do Portal do Bicentenário da Independência do Brasil. O que significa o Portal do Bicentenário da Independência? Esse portal é uma iniciativa construída por uma rede de universidades, faculdades e estruturas similares, programas de pós-graduação, centros, núcleos, grupos de pesquisa, instituições de representação de pesquisadoras e pesquisadores, e de programas de pós-graduação, sindicatos de docentes, instituições de representação de estudantes, movimentos sociais, cidadãs, cidadãos brasileiros e brasileiras, que visa produzir, editar e fazer curadoria, organizar e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos, analisados pelos mais diversos campos do conhecimento, sempre conhecimentos científicos e escolares, através da arte, cultura e nos mundos do trabalho. Então, o Portal do Bicentenário é uma iniciativa coletiva né, que visa fazer uma análise das narrativas que foram construídas a partir da independência do Brasil e nesses 200 anos de invenção do Brasil, se é que podemos assim chamar. Né? Quais são os princípios do Portal do Bicentenário? Então, todos os conteúdos e demais realizações do portal visam a construção de uma sociedade mais igualitária, democrática, inclusiva e não violenta, antirracista, antihomofóbica e laica. Estão engajados no combate a todo e qualquer tipo de discriminação, violência, notadamente aquelas que são motivadas por gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, região, profissão, e engajamento político das pessoas. Então, uh, o portal do Bicentenário é contra qualquer tipo de violência, qualquer forma, diríamos assim. Esse portal propugna a inter e a transdisciplinaridade de seus conteúdos e ações, como a relação respeitosa e complementar entre os saberes produzidos no âmbito das universidades e centros de pesquisa, e aqueles produzidos na escola básica, pelos povos tradicionais, pelos movimentos sociais coletivos e democráticos. E quem é o nosso público-alvo? A quem se destina o portal do bicentenário? A todos os interessados da educação básica, referência professores e estudantes da educação básica, e a qualquer pessoa que tiver interesse então pela história do Brasil, pela arte no Brasil, pela cultura brasileira nesses 200 anos, né? Então, hoje nós, nós fazemos uma conversa com o professor J J Júlio Pimentel, que a Sheila vai nos apresentar o professor. Olá, Júlio, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Uma honra estar aqui falando com você. É... Júlio, você. O Júlio, ele é professor docente da Universidade de São Paulo, no Departamento de História, mas ele também possui uma ampla, uma vasta experiência no ensino básico, né? Ele já deu aula tanto para, principalmente, no ensino fundamental 2 médio, mas também teve experiência no ensino fundamental 1. Um. Também já deu alguns cursos para a formação de professores. Foi docente da PUC, no departamento de história também. Ele também é crítico literário e é, trabalha muito com pesquisas e é, orientando-os nesse. Né, campo no fio da navalha, como ele mesmo coloca, entre história e literatura. É um prazer enorme estar aqui com você, Júlio. É, nesse nesse âmbito da construção do portal aqui do Centenário, além do, do tema específico né, da independência do Brasil, a gente também vai trabalhar com os 200 anos de lutas, né? É, são os desdobramentos a partir da independência. E pensando justamente nessa nessa experiência que você tem no ensino básico, tanto de fundamental 1, 2, ensino médio e até o universitário, é, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, justamente pensando nas especificidades, que é um cuidado que a gente tem para produção de conteúdo, né? é, de cada nível de ensino. É, e aí, falando tanto do ensino específico da história, e é para você falar mesmo sobre a sua experiência, é, pensando em cada faixa etária, assim, na né? Fundamental 1, 2, médio, universitário, quanto nessa interdisciplinaridade, né, que é tão cobrada atualmente e tão bem-vinda, né. Obrigado pelo convite, o prazer é, é meu, sempre uma satisfação participar dessas atividades, e ainda mais quando elas são abertas para um público de professores e de estudantes do ensino básico, né, que é a área. Uh, que muitas vezes é negligenciada pela academia e não não deveria, não poderia ser. Deveria ser sempre um foco, deveria ser sempre um, um objetivo. É lógico que uh, dar aula em qualquer nível, seja no fundamental 1, um, 2, médio, na universidade, é sempre dialogar com aqueles alunos reais que estão na sua frente. Né? No, aluno jamais pode ser tomado como uma abstração jamais pode ser o objeto de um planejamento rígido e fixo e estático feito para criaturas que não, não têm realidade. Né? Então, é claro que tudo que eu falar, ou que qualquer um falar, tem que ser submetido às condições concretas que cada professora, que cada professor vai encontrar na sala de aula naquela escola específica naquele município naquele pedaço do Brasil inclusive porque o brasil é absurdamente diversificado no seu interior e as escolas são muito variadas às vezes eu já eu já visitei escolas lado a lado por exemplo aqui na região norte na zona norte do estado de São Paulo da cidade de São Paulo uma escola em que tudo funcionava uma escola em que nada funcionava assim, a 100 metros de distância uma da outra ambas escolas públicas, ou 100 metros de distância uma, uma da outra. Então, há muitas condições, há muitas variáveis que afetam. Basicamente, a ideia no Fundamental 1, você começar a trabalhar com conceitos, conceitos que, na verdade, têm a ver com a vida cotidiana dos estudantes. Então, você trabalha com noção de tempo, você trabalha com noção de espaço, às vezes de maneira muito... que pode nos parecer miúda, mas que não é miúda, é importantíssima, qual é o sentido de você pensar a divisão por séculos, os, os, os, os movimentos de periodização, de que forma você concebe a, o, o transcurso de tempo e, na, no, em relação aos espaços, né? então o tempo que você demora para vir de casa para a escola, o tempo que você demora para ir daqui para ali, ande até a sala da diretoria, não para ser ameaçado pela diretora, mas para para medir o tempo que tem até lá, e assim por diante. Ou seja, tem uma percepção, uma percepção, uma, uma, uma experimentação da vida no tempo e do efeito do tempo, de todas as convenções em torno do tempo, tudo que já foi convencionado em torno do tempo, uh, uh, e seu impacto no nosso cotidiano, no, no, nosso, no nosso dia a dia. Na época que eu dei aula para Fundamental 1, eu dava também aula de geografia, porque na verdade não era história, né? era, era, era estudos sociais se dava. Então, dava aula de geografia também. E daí dava para você fazer, embora não tenha, lógico, formação como geógrafo, mas dava para você fazer um diálogo muito interessante, porque, porque daí as, a, a, o dimensionamento, né? essa, essa busca de conceitos, de convenções relativos, relativas ao tempo, você pode explorá-las, explorá-las também no que tange, aos espaços, né? Desde os espaços de minutos, o da residência, o do, o do quarteirão, até o conjunto da cidade. Em geral, a gente trabalhava, chegava até a cidade na terceira série, uh, que era a terceira série, hoje seria o quarto ano, né? Terceira série do Fundamental 1 um, e, e, e Estado né? na, na quarta série, hoje quinto ano do Fundamental I. No, lógico que no, no Fundamental 2, naquilo que hoje nós chamamos de Fundamental 2, daí sim você já tem espaço para uma carga maior de informação histórica também. Agora é evidente que essa informação histórica ela não pode existir por si mesma. Ela tem que estar tá ancorada, ela tem que estar tá atrelada a toda essa bagagem, a todo esse repertório conceitual que daí você pode ampliar inclusive trazendo conceitos, e, e, e, porque vocês sabem, né? vocês, são, vocês são, não sei se são todos historiadores e historiadoras, mas as, as pessoas que eu conheço aqui diretamente, pessoalmente, eu sei que são historiadoras. O, o, o, a, a, muitas vezes se supõe que a história trabalhe com, com dados muito concretos, mas não. Né? A história é de uma abstração imensa. Você exige dos estudantes, uma capacidade de ultrapassar a sua experiência direta, a sua experiência concreta e buscar outras experiências que eles são muito distintas, que eles são muito afastadas, longínquas. Né? Uh, uh, e isso exige dos estudantes um, um, um, um deslocamento, uma abstração tremendas No ensino fundamental 2, aí você já tem alguma possibilidade de avançar na, na construção de conceitos, né? conceito de estado, né? conceito de nação uh, conceito de épocas né? que é, um, é, um, é um conceito estranho porque na verdade tudo isso claro é convenção mas são convenções que têm suas origens históricas e que tem que ser exploradas na sua historicidade né? então, o que significa fazer a a, a, a quadripartição habitual entre história antiga, história medieval, moderna e contemporânea, o que significa você tripartir a história do Brasil em colônia, império, república e as subdivisões internas, etc. Então, é claro, você, você vai trabalhar muitas informações, mas é importante que jamais se perca de vista que essas informações têm que, atrelar, têm, têm que vir atreladas a discussões maiores. Né? É importante o menino saber, essa era uma, era uma questão que irritava o meu, o, meu, o, meu, o meu sogro, quando, quando a minha filha e primos dela eram, eram pequenos, ele perguntava assim, o que aconteceu dia 7 de setembro? E eles estudavam escolas que não, não, não se preocupavam muito em demarcar o que aconteceu no 7 de setembro, no 15 de novembro, no 21 de abril, etc. Né? Eles não sabiam, ele ficava irritadíssimo. a gente tentava dizer, mas o que Claro, eu, eu até acho que você tem que saber o que aconteceu no 7 de setembro, no 15 de novembro, no 21 de abril, etc. Mas, mas, mas isso você vai saber uma hora. Mais importante que isso é você pensar quais são os procedimentos que levam a uh, demarcar essas, essas datas. E qual é o impacto, qual é o significado dessas datas na construção de outras referências. Na construção de ideia de república, né? isso que no Brasil é praticamente desconhecido, né? Somos república há mais de 100 anos, mas ninguém sabe exatamente o que é uma república, uh, o, o que significa uma, uma, uma autonomia, uma autonomia do ponto de vista político, mas ao mesmo tempo sem que ela venha acompanhada de uma autonomia econômica, e sem que ela venha acompanhada de uma autonomia cultural, cuja construção é muito mais lenta, é muito mais delicada, etc. Mas, de qualquer maneira, o, o, eu, eu acho que o fundamental é essa época em que você começa a dar um pouco mais de, de amplitude para essa discussão conceitual e para esses temas que são centrais na história. A como é que você opera essas balizas temporais e como é que você circula entre temporalidades. O ensino médio, e sempre, e sempre lembrando que, que eu estou fazendo aquilo que eu disse que não se devia fazer, não? Né? estou falando de forma abstrata. Uh, afastado do, do mundo real, dos alunos, das alunas reais que estão numa sala de aula de fundo 1, um, fundo 2 e, e ensino médio. Mas o médio daí lhe permite, lógico, voos muito, muito, muito mais amplos, né? muito mais amplos, seja pelo grau de abstração de que são capazes os estudantes, seja pela própria experiência que eles já acumularam de vida. Né? Em geral, as pessoas enfatizam muito... o os conhecimentos que eles adquiriram, supostamente acumularam no fundamental, mas muitas vezes mais importante do que isso, ou tão importante quanto esses conhecimentos, é a experiência de vida. É um olhar para o outro, é uma percepção do outro, é uma convivência com o outro. E o médio ele, ele, ele permite, então, que você, ao, ao, ao, ao da aula de história, instigue mais essa capacidade de enxergar pelos olhos do outro. Os alunos têm condições de fazer isso, você tem que buscar estratégias para explorar isso. Esse outro pode ser o outro social, pode ser o outro de gênero, pode ser o outro étnico, pode ser o outro que viveu numa temporalidade bastante distinta da minha, bastante afastada da minha. Esse outro pode ser qualquer outro, inclusive aquele que parece tão, pare... que, que, que, que parece tão próximo de você que você às vezes nem se dá conta de que ele é outra pessoa e, portanto, ele tem referências, pode ter referências, etc., etc., etc. É justamente por isso que no médio também já dá para você explorar, claro que dá para fazer isso nos outros níveis, mas no médio você já pode explorar debates historiográficos com muito mais densidade, com muito mais eficácia, né? inclusive porque disso depende a percepção de que a história trabalha com verdades, é um compromisso do historiador, mas são verdades provisórias, são verdades conjunturais. São verdades relativas, não é? Não há, não há, a, a verdade mora num poço, né? Já disse o Fôncio Pilatos e depois dele o Noel Rosa. A verdade mora num poço. Ela existe, mas na sua completude, na sua integralidade, ela é inacessível. A verdade pura não existe. Então, quando você trabalha, quando você trabalha com variação no discurso historiográfico, você aproxima mais a história de historiografia, mesmo que... Toda essa discussão teórica não seja explicitada para os estudantes, mas é aquilo que está acontecendo na prática naquele momento, você não precisa dar uma aula de teoria da história... No, no ensino médio, mas mas é, mas você precisa praticar a teoria da história. Você precisa pensar todas as variações, toda toda a relação entre teoria. Uh, uh, tem que pensar as teias, né, Que os fatos constroem em si, em torno de si e condicionam leituras, condicionam interpretações. E isso você faz variando a perspectiva, variando muitos materiais, né? Uh, uh, uh, visuais, sonoros. Claro que sempre de acordo com as condições que são cabíveis, que são possíveis naquela instituição de ensino em que você está. Né? A universidade daí já é outra coisa. A universidade daí já é coisa para especialista e meio doido, né? que, que vai daí entrar nas, nas, nas, nas sutilezas, né? em, em aprofundamentos muito... E daí quem faz mestrado, doutorado, essas coisas é totalmente maluco mas vai entrar nas sutilezas, na especificidade, vai desenvolver mestres de pesquisa, porque, é claro, a pesquisa, a pesquisa pode estar e deve estar em todos os níveis, desde o fundo de um, né? desde o fundo de um. Na prática, quando você manda o menino calcular quanto tempo ele demora, quantos passos ele tem que dar para vir de casa até a escola, ele está fazendo uma pesquisa. Né? Não é a pesquisa do sujeito que se informa num arquivo e passa dias espirrando e se coçando pela alergia a pó, mas é uma pesquisa. E, e, lógico, o tempo todo você tem que buscar, inclusive, para instigar a curiosidade, para estimular a disposição ao conhecimento, não conhecimento como uma coisa que você pratique e não como alguma coisa que viva externamente a você e que, teoricamente, você vai buscar acesso a ele ou alguém vai lhe dar de mão beijada. Não, né? Então, você tem, lógico, graus de possibilidade de pesquisa. E, e claro, quando você chega à universidade, quando você chega uma pós-graduação dessa pesquisa tem rigores científicos muito muito muito muito definidos, né, etc. Mas isso não. Acho que mais importante a gente pensar esse caminho até o médio. Eu acho que ela é essencial e é, é, é infelizmente ela aparece mais nos discursos e nos documentos oficiais do que ela é praticada no dia a dia. Muitas vezes você vê grandes Uh, declarações de propósitos, de intencionalidade. Ah, vamos misturar. Só que às vezes a gente vive no ensino básico brasileiro bom, e também no universitário, muitas vezes a gente vive num castelo de princípios. Mas como diziam um querido um querido colega, mais dorme na Chopana da, da, do, dos contratos e das possibilidades. Né? Uh, então se uh, então prodigam falas em favor da interdisciplinaridade, mas você precisa dar condições concretas para que os professores e os estudantes desenvolvam trabalhos uh, inter, pluri, multidisciplinares, o que, o que é, é, é, é muito caro, na verdade, né? É muito caro, além de muito trabalhoso, é muito caro. Você tem que dar muitas horas de reuniões, você tem que dar condições concretas para que eles uh, uh, façam esses trabalhos, para que eles preparem, né? São tra trabalhos que exigem preparação longa e lenta. Então, um investimento... Além do dinheiro, de tempo, etc. Mas, a, mesmo, que, mesmo nas condições menos favoráveis, se você uh, buscar esse olhar que transcenda o seu espaço, né, o seu jardinzinho, né, como diz o Jacques Leigoff, se você conseguir olhar para além do seu jardinzinho, alguma coisa você já faz. Eu, eu, eu acho, a gente, não pode, a gente não pode achar que o ensino brasileiro vai funcionar no improviso, embora ele funcione assim há, há décadas, né? mas não funciona mal. Né? Mas de qualquer maneira, um pouco de improviso às vezes ajuda. Aquele bate-papo na hora do café, em que dois professores estão tão falando sobre uma canção que acabaram de ouvir no rádio, e fala assim, ah, e se a gente fizesse um trabalho com ela? Essas coisas funcionam e costumam dar muito certo. Mas eu sei que não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando da necessidade de políticas amplas, né? políticas de fato de estímulo à interdisciplinaridade. E elas deveriam ser mais constantes, elas deveriam ser mais, mais efetivas, porque é uma forma também de você olhar para o outro e, e, e trabalhar uma noção de conhecimento, que não é o, comp o conhecimento compartimentado, compartimentalizado, que muitas vezes... Uh, parece ser aquilo que se faz no ensino básico e mesmo no ensino superior. Né? Mostrar que, afinal de contas, quando, quando um corpo está se deslocando uh, com uma aceleração X e vai alcançando velocidades uh, sucessivamente alteradas, né? supondo um movimento uh, uniformemente variado, porque estamos falando para historiadores e todo historiador entende de física clássica. então Uh, uh, uh, quando um corpo se desloca no movimento uniformemente variado aquele corpo está experimentando situações diferentes aquele corpo está olhando pessoas aquele corpo está pensando aquele espaço no qual ele desenvolve o seu movimento uniformemente variado então é, é, é pensar que afinal de contas nós somos múltiplos, não é? nós não somos historiadores, não é? também somos historiadores, não é? mas não somos só historiadores, é? o Edgar Morin Edgar Morin fala que nós deveremos todos ter uma carta de identidade terrestre que incluísse tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo de que gostamos, todos os grupos a que pertencemos. Né? E essa carta de identidade terrestre ela seria tão ampla né? que ela se tornaria totalmente inútil porque ninguém conseguiria percorrer a carta de identidade do outro, mas mostraria serviria pelo menos para isso, mostraria que nós somos múltiplos. Então, a é também uma forma de você pensar o humano como plural e você pensar que o conhecimento ele jamais se alimenta de uma fonte só, de uma baliza só. Ele é construído sempre no diálogo, diálogo entre pessoas, diálogo entre situações, diálogo entre repertórios científicos diversos. Professor, o senhor é conhecido pelas suas pesquisas a relação entre história e literatura. E o que desses 200 anos de invenção do Brasil seria interessante abordar na educação básica dessa relação história e literatura? Olha, eu posso indicar uma pesquisa que eu conheço, que é muito boa, que explorou as representações da independência na literatura a partir de <risos> meados dos anos do século XIX até os dias de hoje. É de uma autora chamada Sheila Virginia Castro, não sei se vocês conhecem. Eu posso indicar o mestrado dela, é acessível no banco de teses da USP, e vai, e vai dar uma resposta muito boa e muito, muito clara para sua pergunta, Dilza. Agora, eu acho, de forma mais geral, né, eu acho que a literatura é sempre um, uma, uma companhia Uh, muito atraente, muito fascinante para pensar a história. Uh, devemos tomar certos cuidados ao, ao, ao colocar em diálogo o texto histórico, historiográfico e o texto literário, pelo fato de que eles podem ser muito parecidos, inclusive na sua feição. Os dois são feitos por palavras, os dois são feitos por frases, os dois são feitos em papel é diferente do recurso a outras linguagens artísticas, a música, o, o, as artes visuais, etc., em que fica patente, de cara, que são coisas diferentes. Essa semelhança entre a, a, o, o, o que é produzido pela historiografia, e o que é produzido pela, pelos ficcionistas na, na, na, na literatura, pode levar a falsos enganos. Você supor, por exemplo, que eles dispõem do mesmo estatuto, que são textos que podem ser tratados igualmente ou que possam ser colocados numa espécie de cotejamento, de comparação, etc. Não. Cada um tem que ser pensado dentro das suas regras. Para estudar historiografia, você tem que conhecer a teoria da história. Para você pensar a literatura, você tem que conhecer a teoria da literatura. Não dá para usar a literatura como exemplo, não dá para usar a literatura como ilustração de um argumento histórico. Não dá para usar a literatura como acessório. Assim como muitas vezes os nossos... Queridíssimos colegas da área de letras também não devem usar a história só para fazer aquilo que eles chamam de contextualização, né? aquele, aquele pano de fundo que você junta ali 50 anos em dois parágrafos. Né? Não dá. Você não pode banalizar o, o, o seu interlocutor. A história não pode banalizar a literatura, a literatura não pode banalizar a história. Agora, eu acho que, assim como em outras experiências históricas, o que se produziu literariamente no Brasil... De 22 para cá, não só de 22 para cá, mas eu vou ficar no, no recorte né, cronológico, no marco que você sugeriu. O que se produziu de 22 para cá, nesses, nesses quase 200 anos, nos permite ter acesso a uma consciência de outros tempos e outras temporalidades. Eu não gosto de usar a palavra mentalidade, eu acho que ela, ela carece um pouco de estatuto conceitual, mas uh, uh, por isso que eu uso consciência, que é um termo que o Hayden White gostava de usar, ele falava que ele fazia história das consciências. Né? Uma vez ele veio aqui ao Brasil, e estávamos lá num, para lançar um livro, e estávamos na trópicos do Discurso, em 94. E daí estávamos lá, depois saímos, fomos para um, um bar para conversar, e alguém na mesa perguntou, mas professor, o que é a história das consciências? Ele caiu na gargalhada e falou, haha eu também não sei. Mas, enfim, mas mesmo que o próprio propositor do termo não saiba, eu acho que dá pra gente explorar alguma coisa. Eu acho que consciência é aquela forma como você consegue enxergar o tempo que você vive. É, é, de que maneira você opera no, no, no, de acordo com o conjunto das possibilidades cognitivas, culturais, etc., nas quais você está inserido. Né? Se nós pensarmos naquele personagem tão conhecido e tão, e tão fascinante que foi o Menóquio, não é que, o, que, o, que o Carlo Ginzburg estudou no, no, no Queijos Verdes? O que é o Menóquio? Bom, o Menóquio hoje em dia a gente chamaria ele de, de neurótico e resolveria psicanaliticamente o caso dele. Né? Em vez de ir para a fogueira, ele iria para o divã. Né? fogueira ainda melhor. O que é aquela cosmologia que o Menóquio professa? É uma forma muito singular, muito, muito, muito peculiar de ver um tempo. Né? De ver a experiência que ele e seus contemporâneos viviam. É tão singular que deu o que deu. Né? Ele, ele acabou perseguido, etc., julgado, condenado, etc. Acho que nesses 200 anos da independência para cá, todos nós podemos ver a literatura um pouco partindo dessa ideia de que você tem ali personagens, você tem ali narradores, não autores. Autor é uma instância que não aparece no livro, não é? num texto de ficção. O que aparece ali são personagens são narradores. Pode haver uma correlação entre alguns traços dos personagens, ou do narrador, ou dos narradores, com o autor? Pode, mas não vamos nos fiar nisso, porque não dá pra gente ter certeza disso jamais. Mas você tem narradores, você tem personagens, que apontam uma certa consciência do seu tempo. Dentro dos limites e das possibilidades que esse tempo oferece, dentro do repertório em que essas pessoas foram formadas. E nesse sentido, eu acho que em vários momentos, momentos-chave, né? momentos decisivos da, da história brasileira desses 200 anos, bom, a história brasileira só tem esses 200 anos, porque às vezes não tem Brasil, mas enfim... O, o, o, você encontra em vozes, em atitudes de personagens e narradores que nós, nós conhecemos na ficção, a gente encontra percepções que nós, historiadores, não conseguimos transmitir nos nossos textos porque dependemos de uma fidelidade à documentação. A gente não pode inventar um personagem, nem a gente pode atribuir aos personagens históricos né, que a, das nossas pesquisas, aqueles personagens que aparecem nas nossas pesquisas, certos traços que nós queiramos que eles tenham, mas que a documentação não, não nos garante que eles tenham tido. A gente não pode inventar, a gente não pode imaginar. A, a ficção, ela é basicamente o território da imaginação. Portanto, você pode criar um personagem que condense, que reúna, que, que, que, que de, de forma concisa ofereça uma visão acerca daquele tempo vivido, que você teria muita dificuldade para construir historiograficamente, porque você dependeria de mil pesquisas sobre mil pessoas. Mas ali você condensa num personagem. Então você pode colocar, por exemplo, se você, pensa, se você for pensar a, questão, a, a proclamação da república, né? o momento em que a república é fundada, ou se você pensar a abolição da escravidão, 88, 89, né? escravidão, a república. Se você pensar o momento da independência, propriamente dito, Daí eu, isso aparece de mais de uma forma no, no, no trabalho da, da Sheila Virginia, o, o, o, você pode ali condensar naqueles personagens uma percepção que de outra forma nós não teríamos. E, e, em grande medida, porque nós temos muita dificuldade para compreender o tempo que nós vivemos. O David Lowenthal, que é um grande, grande, grande teórico da relação histórica-literatura, o David Lowenthal fala assim, as pessoas menos qualificadas para falar sobre o tempo que elas vivem são aqueles que vivem nele. Porque elas não, é muito difícil você fazer abstrações, é muito difícil você ultrapassar as coisas do cotidiano. É por isso que a história do presente, por exemplo, que alguns autores sustentam, defendem, é uma história complicadíssima, dificílima de ser construída, seja documental, seja narrativamente. E a literatura permite isso. Ela permite que você condense ali, de maneira que pode parecer um pouco fluida, que vai exigir muitos movimentos de leitura cuidadosos, mas permite que você condense ali experiências experiências variadas, né? Pense pense num livro, uh, vou citar dois casos rapidamente, porque são dois casos conhecidos e eu acho que eles eles podem ser tomados como exemplares, né? Um que eu gosto de citar sempre porque me parece dos mais dos mais eloquentes. É é uma crônica que Machado de Assis publica no dia 19 de maio de 1888, naquela coluna Bons Dias dele, e, na verdade, não é uma crônica, é um conto em que ele relata a história de um, de um sujeito, é, é, o, o conto é narrado em primeira pessoa, um sujeito que alguns dias antes da abolição da escravidão tinha libertado o seu escravo doméstico, que era o Pancrácio. Né? E ele fala com uma vaidade, com um orgulho, que ele, ele, ele foi pioneiro naquilo. Né? Muito antes, né, da, meses, né? muito antes da abolição, já tinha libertado o seu escravo doméstico. Mas é claro, ele tinha responsabilidades em relação a esse escravo doméstico. Ele não poderia soltá-lo no mundo. Então, ele ofereceu ao Pancrácio a oportunidade de continuar morando na casa e fazendo as mesmas coisas que o Pancrácio fazia. E lógico que ele não ia pagar um salário ao Pancrácio, porque ele já estava dando casa e comida para o Pancrácio. E ele conta que, na verdade, ele agora não tinha um escravo, ele tinha um homem livre na casa dele, fazendo exatamente as mesmas coisas que aquele homem livre fazia quando ele era escravo. E ele, inclusive, ressalta que, de vez em quando, o Pancrácio fazia alguma coisa errada, então tinha que dar uns cascudos no Pancrácio. Mas o Pancrácio entendia que aquilo era necessário para ele, para ele aprender melhor. Veja, é uma, a, a, a, a, esse personagem, esse narrador do Machado de Assis, um texto publicado seis dias depois da abolição, seis dias, gente, uma coisa impressionante, seis dias depois da abolição, condensa uma mentalidade escravista que está aqui até hoje, a, a, a, as, as minúsculas alterações efetivas que aconteceram na vida de muitos escravizados quando veio a abolição, a arrogância de uma elite que vem do Império, que vai prosseguir, intocada na República, e toda uma percepção social e coletiva de que o mundo parecia mudar, mas não mudava bulhufas, ou, ou mudava em, em termos, mudava na embalagem para continuar essencialmente, para manter a essência das relações sociais, tais quais elas eram, sob o regime da, da escravidão. Ora, é impossível né, um texto historiográfico sem recorrer à imaginação, e nós não podemos, existe um lugar para imaginação na história, mas não é na, na fabulação, né, não é inventar documento. Eu sei que tem gente que faz isso, mas está errado. Não é inventar documento, não é alterar dados de documento, não é nada disso. É, é você conseguir criar uma representação tão forte, né, tão pertinente e tão longeva, capaz de hoje em dia, uh, uh, cento, mais de 100, né, 140, uh, 130 anos depois, 132 anos depois, você olhar e falar, meu Deus, né, quanto disso está no Brasil de hoje? Quanto disso revela sobre a abolição elementos que nenhum documento, lógico, vai ser capaz de, de, de oferecer? E o outro exemplo, daí eu prometo ser muito rápido, é do que, para mim, é, é, é o livro mais, mais impressionante, é o, é, o, é, o, é o texto de ficção mais impressionante que já foi escrito aqui no Brasil, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Num determinado momento, vocês sabem, vocês conhecem o livro, você, o, o, a história narrada, porque, porque o Graciliano montou uh, uh, uh, os, os, as, os, os vários capítulos né, do... Do romance, eles são eles são autônomos. Né? Você pode lê-los separadamente, se você quiser, eles continuam a fazer sentido. E um deles, a perspectiva, é a perspectiva de um cachorro. A né? perspectiva de um cachorro. E na perspectiva do cachorro, né? claro que o historiador não poderia escrever um, um artigo científico na perspectiva de um cachorro. Né? Seria, seria muito divertido, seria sensacional, na verdade, mas dificilmente uma revista ou um editora aprovaria um trabalho historiográfico feito na perspectiva de um cachorro, né? o lugar de, lugar de latido, né? respeitado o lugar de latido. O, o, mas é na perspectiva dessa cachorrinha, da baleia, que você vê um conjunto de, de sensações, de atitudes do Fabiano, da família do Fabiano, né? uh, que precisa de um olho externo, precisa de um olhar deslocado. E a literatura oferece para a história, acho que sobretudo isso, a possibilidade de um olhar deslocado, a possibilidade de um olhar distante. E por ser distante, capaz de abordar o conjunto de maneira mais completa, mais ampla e ao mesmo tempo fazer com que o leitor note quão estranha é aquela, é aquela, é aquela situação. Muitos anos atrás eu ouvi de um escritor brasileiro de que eu gosto muito, né, que vocês certamente conhecem, que é o, que é o Milton Ratum, perguntaram a ele quais os personagens que ele preferia na história da literatura. Aquelas perguntas que não fazem nenhum sentido, né, mas fizeram essa pergunta a ele. E ele respondeu duas baleias, Mob Dick e a baleia de vidas secas. Porque essas duas baleias, elas falam muito mais sobre os humanos, os humanos que a cercam, e outros tantos, do que muitos personagens, muitas pessoas reais. Desses 200 anos, que narradores e que personagens os estudantes da educação básica teriam que conhecer para conseguir fazer uma crítica social sobre o Brasil? Eu acho que se a ideia é fazer uma crítica social não é a ficção necessariamente o melhor caminho, embora seja um caminho. Né? acho que a história, a sociologia, a antropologia oferecem recursos mais diretos. Né? A ficção ela, ela contém sempre um elemento imaginativo, que se por um lado pode facilitar, por outro lado pode deslocar a atenção para outros objetivos, para outros intuitos, que não apenas uh, ou prioritariamente né, o, da, o da crítica social. Eu trabalho com literatura argentina, mas de qualquer maneira, eu acho que há alguns autores e alguns textos que são, que são centrais e meio pego desprevenido, eu vou citar ao Deus dará. Né? Eu, eu já citei o Machado nessa, nessa crônica, conto de 19 de, de maio de 88, mas eu acho que... Bom, o Machado, todo mundo lê, ele está nas listas, nos, nos cânones do ensino básico brasileiro, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, etc. Mas eu acho que há é um Machado menos lido, que é muito pertinente, que é o Machado tardio do Memorial de Aires. Eu acho que o, o Memorial de Aires é um é um romance que oferece uma perspectiva sobre o, o funcionamento das relações sociais e intelectuais no Brasil, que é muito mais amplo, muito mais direto uh, do que o que você vai conseguir filtrar lá das entranhas da trajetória do, do, do, do autor defunto, não é? que é o que é, não é um autor defunto, um defunto autor, não é o um defunto autor, que é o Bras Cubas, ou, ou das, das, da, da, da, dos dramas do Bentinho, da Capitui, Companhia Limitada, em Dom Casmo no, no, é, é, é lógico que para entender, entender algumas relações sociais no Brasil, uh, você pode buscar a, a, aqueles autores que são autores também Uh, sempre presentes os cânones do ensino básico, é né? Alencar, uh, com todo cuidado, né, porque você dá o Guarani, por exemplo, você pode fazer, você pode criar odiadores do Alencar, uh, mais do que leitores, né, uh, mas, mas você, mas Alencar, Há é um autor de que eu gosto muito, outro dia inclusive eu falava com uma, com uma colega que tem um estudo muito bonito sobre ele, que é o Bernardo Guimarães, né? um autor de meio esquecido, as pessoas de vez em quando lembram dele por causa de um romance, que é o Seminarista, uh, inclusive virou filme, né? um porno soft nos anos 70, mas o é um, é um romance não tem nada de, de, de porno uh, uh, e nem a sorte, o, o, mas o... Mas o Bernardo Guimarães é também autor de, de, de, de alguns poemas muito interessantes que foram explorados num dos ensaios do Inferno Atlântico pela Laura de e Souza para pensar uma percepção do, uh, religiosa, mística, uh, demoníaca no, no, no Brasil. Então, é claro, você pode buscar esses autores. Mas, mas acho que, além disso, lógico, acho que os, os vários narradores, né? porque o Fabiano é o principal, mas não é o único, de Vidas Secas tem que ser, tem que ser visitados. Obviamente o Obaldo, né o Riobaldo é, é essencial no, no, no Grande Sertão Veredas, do, do Guimarães. E, o, e um autor que, que é, é, é, tem muito prestígio na crítica, mas eu sinceramente não sei se ele tem muitos leitores que é o Lúcio Cardoso, hoje, que é o Lúcio Cardoso. É um, um dos maiores escritores brasileiros. E Crônica da Casa Assassinada é um romance que mostra muito... Uh, bom, você pode ler Crônica da Casa Assassinada das mais variadas maneiras, das mais diversas maneiras, é óbvio. Mas, do ponto de, mas, mas tentando chegar à a, a, a, a sua questão, né, de pensar certas questões sociais no Brasil... Você, você pode também ler Crônica das, da Casa Assassinada como uma espécie de, de, de raio-x das relações de uma, de uma, de uma elite agrária, né? declinante, decadente, etc. Insisto, o livro não é só isso, nem é prioritariamente isso. E, e daí você tem também autores mais recentes. Né? Uh, uh, uh, pense no, no, no, no personagem do pai do André, Uh, narrador de lavoura arcaica, né? o personagem, o pai do André, né? ou, ou o pai do... está me escapando agora o nome, o que é um pouco vergonhoso, mas uh, o, o Cordovil, né? o, o, o pai do o personagem principal, na verdade, né? o, do órfãos Zaldorado, do, do Milton Ratum, o né? uh, Pense no, no, no pai do, do artista, né? do artista que gradualmente enlouquece, continuando no Milton Ratum, uh, no, no Cisas do Norte, né? que é um livro deslumbrante, a Cinza Cinzas do Norte, um livro maravilhoso. Então, então a lista, a lista é muito grande. Né? Uh, se, se, se, se, nós nos, se nós privilegiarmos esse recorte de década de 60 e 70, há muitos narradores do Rubem Fonseca, por exemplo, do, principalmente nos contos do Rubem Fonseca, que podem dar visões bastante cruas das relações sociais no Brasil, né? dos, dos embrolhos em que nós brasileiros nos metemos. Né? Uh, o, o fim de festa do Ivan Ângelo, né? Fim de Festa, um livro escrito antes do golpe, mas que só foi publicado depois do golpe, parece que ele cabia mais depois do golpe, do que antes do golpe, né? é, uma, é, um, é um caso muito, muito curioso. Né? Então, o repertório... Ah, o... o pra, é, que, é que daí a gente começa a traçar a bola, não acaba mais, né? então eu vou, eu vou citar mais um e paro. O, o Quarupi do Antônio Calado, né? os personagens, a narração né? do Quarupi, do Antônio Calado, elas ela descortina um, um Brasil terrível, né? um Brasil assustador. Né? Eu acho que mais do que a gente ter uma lista, embora a lista possa ajudar, é óbvio, do que ter uma lista de livros é você pensar certas estratégias de leitura, né? como você pode ler, porque eu insistia que esses livros não são só isso, mas eles são também isso, mas você pode ler para isso, né? para buscar esse enfoque. Faz uma leitura instrumental, é lícito. Não é? É, é, é, é, é. Você não pode sair depois por aí dizendo que você, você fez uma análise do livro. Você não fez. Você lê um aspecto do livro, mas um aspecto importante. Não é? Então, ensinar a leitura. Né? Ensinar a leitura. Não a decifração dos signos, mas a, a, o reconhecimento das, das, das muitas formas de ler né, dos muitos níveis, dos, dos muitos graus de profundidade uh, uh, de leitura e, e de que você tanto pode fazer leituras amplas como você pode fazer leituras pontuais. Uh, mas, mas há um repertório muito vasto que pode ser mobilizado. O que entra e o que ganha foco ou não quando você está produzindo um, um didático? A minha experiência com o livro didático é uma experiência muito particular porque enquanto eu dei aula no ensino básico eu nunca usei livro didático, eu, pelo contrário, fazia, eu desprezava os livros didáticos, achava todos horríveis. Eles eram mesmo horríveis, eram mesmo horríveis. Eles melhoraram muito a partir de um momento, né que foi quando o governo começou a fazer avaliação. Né, no começo foi muito contestado pelas editoras, etc., mas isso isso deu uma melhoria. Eu sempre rejeitei e produzia o próprio material fazendo, recorrendo a livros paradidáticos, etc. Porque quando eu comecei a dar aula nos anos 80, eu comecei a dar aula em 83, então havia várias coleções de livros paradidáticos e livros de divulgação. Foi um momento de explosão dessa produção editorial e de muito boa qualidade, né? muito boa qualidade. O meu primeiro contato mais sistemático com o livro didático foi justamente por causa do PNLD. A primeira avaliação que se fez de livros do ensino fundamental 2, eu, eu, eu fui convidado para participar, uh, da, quem coordenava era o professor Oliem Gonçalves Bezerra, que deu aula muitos anos na PUC, que nessa época estava na Federal de Goiás, e o Oliem me convidou para ser vice dele na coordenação da primeira avaliação de universidade para fundi 2, não se chamava fundi 2 na época, se chamava uh, uh, uh, primeiro grau, segundo o ciclo do ah, então. primeiro grau. Né? Uh, e, e, e foi um banho de sangue essa avaliação, né? Foi um banho de sangue porque foi justamente quando foi embora, foram, foram excluídos, na época o PNLD excluía, né? Vinha com essa, essa, essa rubrica, né? Essa, essa condenação à morte do livro, excluía, até excluiu livros que não deveriam ter sido excluídos, mas excluiu muita coisa horrorosa, horrorosa. E depois eu participei mais duas vezes do PNLD, da, da, da, da primeira avaliação de livros de ensino médio, etc. E a partir daí eu, eu, eu deixei de participar do PNLD, mas uh, passei a escrever muita coisa para editoras, né? como Ghostwriter, né? tem, não, não vou citar nomes evidentemente, mas tem uma editora que, Todos os livros eu sou responsável pela parte da História da América. Eu escrevi todos eles. E a partir de um momento você... Tem outros autores. Tem autores na capa, né? Mas, mas tem muito livro didático que é feito sem a ação direta dos autores. Os autores são, são grifes, né? Em muitos casos. E, e, e daí chegou uma hora que, inclusive, era preocupante porque eu percebi que eu estava escrevendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu tinha que ler o que tinha escrito para o livro X para não repetir o livro Y. Então, variações em torno em torno de temas isso acabou dando um traquejo para escrever uh, um tipo de texto que é um, um tipo uh, difícil para quem está habituado à escrita acadêmica que é o, o texto para ser lido por estudantes do ensino, do ensino básico e, e, e me tornei autor só recentemente uh, por um convite de um de dois de dois amigos né, um, um colega Flávio de Campos e, e uma amiga querida uh, já falecida infelizmente Regina Claro que em 2015, se não me falha a memória, 2014, 2015, me convidaram para dividir com eles a autoria da coleção de ensino médio. A partir daí, passamos a trabalhar, trabalhar juntos, inclusive na coleção agora do PNLD, que é um caso muito singular, porque é, é, é, não é mais história, não é ciências humanas, então tem filosofia, tem sociologia, tem geografia, daí a gente tem que fazer também um trabalho de editoria. E, e no meio disso tudo, claro você aprende que para abordar qualquer tema, você tem que ser muito sintético. Né? Então, às vezes, sim, um tema que mereceria um tratamento longo acaba virando dois parágrafos, né? ou um parágrafo, ou você faz algumas generalizações. Né? O desafio é você conseguir manter um grau de rigor, um grau de precisão, e lógico, sem, sem, sem voos que, que, que corrompam, a correção informativa do que você está apresentando ali no livro, mas, mas que você consiga uh, uh, ter um grau de concisão suficiente para apresentar ali o que é essencial. O atual modelo do PNLD são seis volumes e 160 páginas. Então isso dá uh, um pouquinho menos de mil páginas. Né? Em menos de mil páginas você tem que escrever sobre né, da, da idade da pedra aos dias de hoje. Né? fazendo algumas prospecções sobre o futuro, inclusive. E, então, é, é, é um exercício de concisão, um exercício de, de seleção. Ali fica mais claro do que nunca, e, e, e quando a gente conversa com professores, enfatiza muito isso, fica mais claro que nunca a necessidade de você selecionar, de você, porque é lógico que o professor não vai dar tudo aquilo que está no livro, ele também vai fazer uma seleção. E daí você sintetiza tudo, você faz seleções, você faz condensações e ao mesmo tempo você recorre a todo aquele aparato, porque felizmente os, os livros são muito plurais na sua, na sua a, constituição, né? um conjunto de, de, de, de materiais visuais, conjunto de atividades que vão abrindo portas para você ir mais longe. Né? O professor que quer explorar um determinado tema que só é tratado em dois parágrafos, mas daí ele tem ali... Uh, uh, questões, isso não é o meu livro, o meu livro é, é igual a, a, a, a, a, a vários outros, você né? tem, tem um grupo aí de, de, de uns 8, 10 livros de, de boa qualidade, e todos eles, na verdade, cada um tem as suas especificidades, mas todos eles vão permitir um trabalho uh, bom se o professor o usar e ousar a usar. Né? Se, se, se não se restringir ao que está lá e buscar colocar aquilo em contato, em diálogo com outros materiais. Justamente essa experiência que você teve de observar o um ensino em tantas regiões e suas particularidades ou peculiaridades. Você sai para divulgar o livro e, e divulgar o livro é uma coisa muito muito cansativa, né porque você passa ali, Uh, dois, três meses visitando sete, oito escolas por dia, rodando para cima e para baixo, conversando com Deus e o mundo, etc. É muito cansativo, é muito desgastante, mas isso te permite ter contato com professores. Né? E daí é um mundo que não resiste a nenhuma, não, não, não cabe em nenhum clichê, não cabe em nenhum enquadramento que as pessoas possam querer dar. Do, o professor como vítima, o professor sofrido, o professor desprivile uh, desprivilegiado. Tudo isso é verdade, tudo isso existe. Mas isso não significa que aqueles professores sejam iguais. Uh, a, a ideia, não, um tempo atrás tinha essa coisa, que as humanidades têm uma vocação para a esquerda, né, do ponto de vista ideológico. Não! Né, não é isso que você encontra quando você circula entre professores, né, eu... eu, eu, eu, eu eu circulei muito em 2016, eu acho, aqui em São Paulo, no né? estado de São Paulo e, e, e Goiás, foram os dois estados em que eu mais circulei. Você encontra de tudo, você encontra de tudo. E você vive situações extraordinárias. Né? O professor que às nove e meia da noite de uma sexta-feira senta com você na mesa da sala dos professores e quer discutir teoria da história. E a escola vai fechando, os alunos vão embora, a diretora quer fechar tudo para poder ir para casa descansar, e o cara não quer parar de conversar com você. E você conversa com ele até a meia-noite. Ou uma vez, veja, isso foi antes da eleição de 2018, em que eu fui a uma escola, isso, isso em Aparecida, Aparecida de Goiânia, não é? região metropolitana de Goiânia. Aparecida de Goiânia, foi uma escola, e daí tinha dois professores, e eles se apresentaram para mim da seguinte maneira. Eu sou petista, disse um. E o outro falou, e eu sou bolsonarista. E antes antes de antes de 2018, né? antes da eleição. Eu não sei se hoje em dia, como está a relação entre eles. Né? E daí eles queriam saber se o livro tinha uma posição. Bom, nós sentamos, nós três, numa mesa e conversamos por duas horas. Né? Claro, eu não vou endossar nenhuma posição ideológica específica. Eu não acho que o livro deve endossar. O livro assume posições teóricas, metodológicas, e em alguns casos, sim, assume posições políticas. Mas não é um livro que assuma um posicionamento político partidário. Não teria cabimento. Ou um posicionamento ideológico restritivo. Se história é um espaço de inclusão, se história é um espaço de diálogo, você não pode ter um partido tomado previamente. Você... O que não significa neutralidade, mas significa abrir-se às discussões. Então você tem que ter lá no livro todas as correntes historiográficas, todas as posições ideológicas, né? Tem uma, tem uma atividade num, num, livro, num livro antigo nosso, né? numa, numa, numa, num livro que não existe mais, uh, que tá fora do mercado, em que a gente punha lá um trecho do Brasil Nunca Mais, né? o, o livro que investigou, o estudo que investigou a, a tortura, a repressão no Brasil, e, e, e um livro de, uh, chamado Brasil Sempre, de um militar que defendeu a ditadura, que defendia a ditadura muito antes dessa gente que tá por aí hoje, né? Uh, punha lado a lado e, e, e propõe uma atividade para os caras explorarem as duas visões. Você tem que oferecer caminho para o cara. E daí ficamos lá duas horas, com o petista e com o bolsonarista na minha frente. Eu não sou petista nem bolsonarista. E, e, e, e ficamos ali. E o que era fascinante, e eu espero que eles não tenham perdido essa capacidade, é que os dois divergiam em tudo, em absolutamente tudo. Não tinha uma questão em que eles concordassem, mas os dois eram amigos. Os dois eram amigos. Os dois falavam com liberdade um para o outro, criticavam as posições um do outro, as posições em relação não só, não, não só a, a temas da política imediata, mas a questões historiográficas. E o que eles queriam era um livro que, que agradasse os dois Eu fiquei feliz porque no fim eu descobri que eles adotaram, você só sabe isso mesmo, depois eles adotaram, meu livro. Mas o mais importante foi passar aquelas duas horas ali vendo o que é uma experiência... E, insisto, eu não sou petista nem bolsonarista, nunca fui, nunca fui, nenhuma das duas coisas. Mas é fascinante você ver duas pessoas discutirem com liberdade, com autonomia e com respeito. Né? E os dois eram muito bem formados, muito bem formados. Eu sei que a... a... Vocês vão conter o comentário de que se fosse de fato bem formado não assumiria a defesa de fulano de Beltrano, mas eu lhes asseguro que os dois eram muito bem formados. Foi aí, foi justamente aqui na Zona Norte de São Paulo que eu vivi aquilo que eu comentei no começo. Eu visitei uma escola e outra escola na sequência, uma a 100 metros, um pouquinho menos, 80 metros da outra. Na primeira escola nada funcionava, era um caos absoluto, os professores totalmente desinteressados, totalmente alheios a tudo. A outra escola, ambas escolas públicas, estaduais, a outra escola, tudo funcionava melhor do que muita escola particular que eu conheço. Tudo funcionava. Tudo funcionava, os professores estavam uh, dispostos e todo mundo queria discutir, e todo mundo estava buscando cursos de formação, etc. Certamente há explicações para isso que eu não, eu não, não, não consegui tê-las, né? não, não conheci, mas mostram uh, quão complexo. É você olhar quão complexo é o universo educacional brasileiro, né? a quantidade, as milhares de escolas né? que, que existem no Brasil, nas condições algumas mais adversas possíveis. Isso porque eu não fui para Amazonas, né? você vai divulgar livro na Amazonas, você pega o barquinho, você vai pelo rio, né? é uma experiência de outra hora, hein? Mas, mas, mas o suficiente para você ver que, que nenhum clichê da conta, nenhuma fala da conta, assim como, assim como aluno não é uma abstração, professor não é uma abstração, instituição escolar não é uma abstração. Né? E, e, e é aí que você conhece, primeiro, a, a imensa dificuldade, né? eu não queria estar na pele de um secretário municipal, estadual, de ministro da educação, a, a, a absurda dificuldade que é você tentar encaminhar políticas amplas, né? que alcancem o maior número de escolas, e do outro lado, que eu não queria estar na pele deles, mas esse é o trabalho deles, a necessidade e a urgência de se fazer isso. Né? Porque não pode depender da boa vontade do diretor, não pode depender da boa vontade dos professores, não pode depender do acaso, mas você tem que ter uma política nacional de educação, que infelizmente, eu, eu acho que, eu, eu não sei, eu não estudo educação, mas, mas não sei se depois do Darcy Ribeiro a gente teve um ministro da Educação de fato preocupado com isso, né? Uh, ou, ou, ou empenhado em criar. Não sei, posso estar, pode ter havido e eu desconheço. Uh, eu sei que os ministros de educação que eu vivi uh, foram, e daí alguns de vocês vão discordar do que eu falar, mas foram todos, e sem exceção, péssimos. Péssimos. Não tem um ministro de educação com quem eu tenha tido, em uh, uh, período de relação, fazendo trabalhos para o MEC, não é? Ou seja, desde a década de 80, quase ininterruptamente, até recentemente, porque, lógico, nos últimos anos, aí não, né? de 2019 para cá, não, não tem que trabalho se possa fazer para o MEC. Mas, enfim, mas, mas, é, do, dos anos 80 até, até o final de 2018, eu não, não conheci um trabalho que merecesse, merecesse elogios na educação, na educação brasileira. Alguns aspectos, sim. Alguns aspectos, sim. Né? O programa de avaliação livre livro didático, por exemplo. Você falou de EJA né? Algumas iniciativas de EJA foram muito importantes Foram muito significativas A coisa de 15 anos, 20 anos né? Mas como um todo A ideia de uma política nacional Eu, eu, eu confesso que eu não, eu não sou capaz De, de elogiar nenhum ex-ministro da educação Muito pelo contrário vi coisas muito ruins Acontecendo em todos os gabinetes Desde, desde a década de 80, com os quais eu tive contato. Mas, mas, mas é isso, quando você vai, vai para a rua, quando você sai do, da linda cidade universitária, você sai do campus do Tantan, ou sai do campus de Barão Geraldo, ou sai do campus de, eu não lembro lá o bairro em que fica UF, em Niterói, que é, também é, é um campus interessante, quando você sai dos campi, lindos e maravilhosos que a gente tem e vai para o mundo real da educação básica, você percebe quão lindo é esse mundo e, ao mesmo tempo, quão incrível, absurdo e totalmente complicado ele é. E quão, quanto falta no Brasil de uma política educacional nos, nos, nos vários planos, municipal, estadual, nacional. Júlio, que ótima a sua resposta, viu? Eu sinto a mesma coisa às vezes em relação à educação, analisando aí é, enfim, eu estudo né, a educação durante as independências E eu leio alguns documentos assim que as pessoas parecem que davam a alma Para tentar entender como que isso funcionava, como que a educação era Eu fico um pouco, a, a, a, até a minha orientadora falava que eu ficava um pouco seduzida demais pela documentação Mas eu acho que é um pouco da falta que eu vejo hoje no poder público De se apaixonar também pela educação né, de tomar a educação como uma missão, então, é, enfim, aqui a gente tem pessoas que pesquisam a história da educação do século XX que com certeza tem mais elementos para análise, mas eu tenho mais sensação do que é, história é, que, também, que é. vai na, sua, na direção do que você falou realmente. Júlio, obrigado primeiro pela, pela sua fala, né, super esclarecedora, super, super interessante. Né? E eu queria que você falasse, na verdade, um pouco mais do que você já falou Em relação a possibilidades, propostas, meios, pontes De estabelecer entre o livro didático, seja em sua produção ou até na sua finalização Com os meios e âmbitos virtuais Pensar aí no próprio portal Bicentenário como é que a gente faz? Eu acompanhei, acompanhei não, né? Sou professor da escola, da escola particular e eu estava acessando novos livros didáticos e eu vi QR Code, é, links encurtados para os professores acessarem e terem outras possibilidades. Queria que... É, é, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, dessas pontes e dessas possibilidades. Você sabe, você sabe que é uma coisa engraçada esse, esse negócio de pôr a code e links nos livros e tal. Isso dá uma dor de cabeça editorial, mas dá uma dor de cabeça editorial, porque o que, que acontece? Você põe, daí quando o livro vai para avaliação, uh, eu estou pensando especificamente no PNLD, né? vai o PDF. Então o avaliador, para verificar aquele link, é só ele fazer, puft, ele clica ali e as coisas mudam, os endereços das páginas mudam, tem uma instabilidade qualquer. Uh, para você ter uma ideia, não é no, no livro de fundamental de uns amigos meus, inclusive os meus parceiros no médio, mas no livro de, fundamental deles, quando quando voltou da avaliação do ele o livro foi aprovado, eu já disse, tal coisa veio com um pedido de correção de alguns links que não estavam funcionando. 894. Não é mó dizer. 894. E daí você tem 15 dias para corrigir 894 links. Né? Então as instruções, a partir daí, das editoras passaram a ser para ter a maior cautela possível e imaginável com links e QR Code para garantir que não quebrem. Né? porque senão se torna inviável. Você imagina uma editora que, que, que tem quatro coleções de história aprovadas e em cada uma das quatro coleções de história precisa corrigir 800 links né? em 15 dias. Ela morre louca, de fato foi quase o que aconteceu com a nossa editora. Uh, ela morre louca. Então, o, o, o, o, de um lado, é uma dor de cabeça editorial mamutesca, mas uma dor de cabeça editorial que acho que tem a ver com o fato de que a gente vive uma, ainda um momento de transição. Né? A gente está tentando colocar o virtual numa, num suporte, numa base que foi concebida, foi desenvolvida e por décadas usada uh, uh, no papel, né? no impresso. O, o que a gente tenta, na verdade, é fazer do impresso um, um caminho para chegar ao digital. Quando na prática, e eu acho que é esse o movimento que as editoras estão fazendo hoje, uh, porque livro didático no Brasil é um negócio que envolve bilhões de reais. Bilhões, exatamente bilhões. Né? As cifras usadas pelo MEC na compra de livros didáticos são cifras da escala do bilhão. Né? O, o, o, então, então há uma possibilidade de investimento. Há recursos para investir. E eu acho que as editoras agora perceberam, e esse ano ainda mais, né, que é necessário você não fazer do impresso uma ponte para chegar ao digital, mas criar condições de colocar os materiais didáticos, de produzir materiais didáticos, essencialmente em ambiente virtual. Estou trabalhando uma coleção dessas Uh, hoje, inclusive, mas não vou, não vou fazer marketing aqui, uh, mas, mas eu acho que esse é um movimento que vai se tornar cada vez mais frequente. Quer dizer, você criar ambientes virtuais, o impresso deixar de ser o material básico e se tornar basicamente um guia para o uso das plataformas digitais. Uh, se isso era algo que vinha se caracterizando já nos últimos anos, depois de 2020 o fato de todo mundo ter que trabalhar de longe. E eu confesso a vocês que eu sou muito pouco otimista em relação à possibilidade que 2021 a gente consiga ter um ano ter um ano em que uh, o ensino presencial prevaleça. Uh, eu acho que não, acho que simplesmente não. Uh, eu sei que o governador do meu estado é muito, é muito otimista, eu sei que o presidente da república acha que não tem problema nenhum, todo mundo encontrar, mas eu eu infelizmente não estou de acordo com nenhum dos dois. Então uh, vamos prosseguir certamente nessa nesse nessa nessa busca de espaços e formas digitais de trabalhar e daí a necessidade de materiais digitais. Então acho que do ponto de vista editorial na produção de livros didáticos esse caminho vai ser percorrido e vai ser percorrido muito rápido. Eu acho que 2022 a gente já vai ter um volume grande de coleções basicamente digitais que tenham como impresso apenas uh, uh, guias, roteiros, orientações uh, para que o professor conduza o uso do ma dos materiais digitais e para que os estudantes também os explorem mais. Acho que há todo um, um, um volume grande de materiais que vem sendo produzido e, e, e, de novo, 2020 acabou acelerando esse processo, que vem sendo produzido para um uso mais amplo e mais interessante, porque daí não é apenas o professor que pode usar na sua sala de aula para aquele grupo de alunos que adquiriu, por meio da compra de, um, de uma senha de acesso, de um, de um livro físico do diabo, o direito de, de usar aquilo. É algo que está aberto. É algo que está aberto e que dá a, a, a divulgação histórica um papel que, infelizmente, ela, ela, ela não teve, pelo menos na extensão como deveria ter tido, nos últimos anos. Né? Talvez uma parte dessa, dessa, dessa ignorância orgulhosa que hoje a gente vê tantas pessoas... Né? Uh, diante da história, né, tem, tem tanta gente que se orgulha de ser ignorante, né, se envaidece de ser ignorante diante da história, diante da ciência em geral, mas especificamente diante da história, uh, talvez ela fosse menor, se nós tivéssemos percebido, e aí cabe também à academia fazer uma meia-culpa, se nós tivéssemos percebido que era necessário buscar logo outras formas de diálogo, outras formas de acesso ao sujeito comum, ao, ao sujeito comum. Né? O sujeito comum. Uh, que também o professor pode usar aquele material, claro, o professor pode usar aquele material em sala de aula, mas o é um sujeito comum, o sujeito que resolve, sabe alguma coisa sobre, pra, pra, sobre a independência. Né? E digita lá no motor de busca 1822, história. Né? Ele, ele vai cair onde? Ele vai cair, se ele fizer isso hoje, eu imagino, ele vai cair num monte de sites de resumos. É, de simplificações explicativas, cujo objetivo é facilitar trabalho de aluno, é, é né? coisa assim. Se a gente produz material de qualidade, como que vocês estão fazendo, ele pode cair nesse material, ele pode chegar lá, né? E daí ele não vai, ele não vai sair por aí falando, falando maluquice, não é? Como a gente vê tanta gente fazer, né? ele não vai sair por aí falando a primeira bobagem que lhe vier à cabeça. Né? ele vai ter aquela referência com mais solidez. A pandemia, claro, ela trouxe muitos males, né? quase 200 mil males diretos né? aqui no Brasil, e, e, e com todos os dobramentos e as derivações desses dos quase 200 mil, 180, por, 180 e poucos mil até agora, e vamos longe, né? sabemos que vamos longe nessa cifra aterradora, ela trouxe muitos, mas ela... ela trouxe algumas percepções também, não é? ou, ou, ou fez com que nós nos dessemos conta de como habituados nós estávamos uh, e achávamos que eram os únicos caminhos possíveis em vários em vários terrenos, mas mas porque nos interessa aqui no, no terreno da educação, não é? quando quando começou a pandemia quantas vezes a gente ouviu o discurso de não não eu não vou fazer nada Enquanto não puder voltar ao presencial, na universidade, isso foi muito comum. Eu não vou fazer nada enquanto não voltar ao presencial, senão eu vou dar pretexto para que o governo de estado, ou a prefeitura do município, encerrem os cursos presenciais e tornem tudo ensino à distância. Né? O que é uma bobagem de um porte equivalente a um dinossauro daqueles pescoçudos. Né? Porque você montar uma estratégia de ensino à distância é muito mais caro do que você manter a estrutura física que nós temos hoje, que nos cursos de humanas, ela é mínima. Você precisa da, para dar aula de, de, de escola numa universidade. Na minha universidade, você precisa de uma sala de aula, cadeiras muito ruins, salas sem teto, que graças à pandemia foram reformadas e agora tem teto, e, e, e uma lousa, que alguns usam, outros não. eu, por exemplo, não. Não. Mais recentemente, um PowerPoint. Isso é o ápice da tecnologia, né? de que você precisa para dar aula presencial. Isso é muito barato, essa estrutura já está montada. Para você transformar no ensino à distância, e ensino à distância não é a mesma coisa que ensino remoto, você transformar esse ensino à distância, é um investimento de um grau que nenhum governo atual está disposto a bancar. Só que nós aprendemos nesses meses todos, que é possível você buscar novas formas de comunicação à distância, isso que estamos fazendo agora, por exemplo, né? e que de resto seria muito difícil e muito caro se tivéssemos que nos encontrar em algum lugar. Não estou acadêmico, as bancas. Né? Eu nunca fiz tanta banca quanto em 2020. Porque antes o cara tinha que te pagar uma passagem de avião, estadia tal. Eu fiz acho que 10 bancas no Rio de Janeiro. Eu adoraria ir 10 vezes para o Rio. Mas ninguém ia me pagar para ir 10 vezes para o Rio no ano. Né? Uh, uh, e, e, então, você cria outras ocasiões. E no caso do ensino, eu acho que se expôs quão tarde e com atrasados nós estávamos para na adoção dessas outras estratégias, seja não para substituir, mas para ampliar. Né? Eu não vou nem usar o termo complementar, porque complementar parece que é um acessório, né pode parecer que é um acessório. Né? Não, mas para você ampliar, para você ter novas formas de, de, de criar. Está né? uh, todo mundo muito cansado né, das lives que virava, viraram uma mania mundial? Mas veja, a. Uh, uh... Sem, sem, sem entrar no mérito, sem entrar no mérito das dedicadas a ensino, discussões intelectuais, etc., né? Você pode, num mês, assistir a um show do Caetano Veloso, um show do Gilberto Gil, um show do Paulinho da Viola, meia dúzia de shows da Mônica Salmaso, porque ela faz todo dia. Você pode, você pode, você pode assistir a isso, né? O que é um trabalho de divulgação cultural. Um trabalho de divulgação cultural, né? Você tem debates, e daí eu vou fazer um pouco de marketing, sim. A revista de história da USP, ela fez 26, vai fechar o ano com 27 entrevistas com bons historiadores, né? para todo mundo ver. Isso tudo fica lá, fica disponível, né? e o professor pode usar. É claro, a pandemia não foi boa, né? não, não teve nenhuma possibilidade de a gente achar que foi boa, mas se ela teve um aspecto positivo, foi revelar, o quanto em vários setores nós estávamos acomodados. E um desses setores foi justamente na necessidade, a, a, a, a falta, né? mostrou, expôs a carência de materiais. As pessoas falam em história pública, podemos chamar de história pública ou não, tanto faz, mas de materiais que possam ser usados, tanto no ensino direto, fundamental e médio, ou, ou superior, quanto possam ser usados para o sujeito que quer simplesmente saber um pouco mais sobre aquele assunto, né? Quer ler, quer ler sobre, né? Na sobre, sobre passada, né? A, a, a, a, a, a, a gente teve uma, uma entrevista na revista História com a Laura de Mello e Souza e ela falou da pesquisa que levou ao, ao Desclassificados desclassificado do Ouro, que é, foi o mestrado dela, isso no final dos anos 70, que é uma pesquisa inacreditável, foi, foi um livro revolucionário, Desclassificados do Ouro, né? E, e, e daí, e daí isso está disponível, né? Isso está disponível. A vária história da Federal de Minas Gerais também ampliou o material que ela disponibilizava e começou a divulgar mais, né? O, o, o mundo acadêmico descobriu as redes sociais rompendo um preconceito, né? O preconceito de, ah, não, isso não é para nós, né? Como se nós fôssemos melhores que os outros, né? Como se o mundo acadêmico fosse um mundo puro e santificado, que não pudesse trocar mensagem pelo Facebook ou, ou, ou, ou publicar foto do professor em férias no Instagram. Por que não? Né? Ou por que não usar? Isso, isso um colega, Francisco Alambert, me dizia, já três anos atrás, o Chico chegava e falava assim, a gente precisa ir para o Instagram, precisa fazer divulgação de história no Instagram. Eu falava, mas Chico, como é que eu vou fazer divulgação de história no Instagram? Cara, eu vou pôr foto do historiador, é isso? Não Daí nós tínhamos que descobrir um jeito de fazer divulgação de história no Instagram. Temos um jeito. Não é? Você põe lá, por exemplo, um print screen do artigo. A Sheila Virginia criou uma árvore de links, pro, que eu nem sabia que existisse, para pôr na bio do Instagram da revista. E daí o cara chega ao artigo, ele lê o artigo. E com medidas muito simples, a revista de história se tornou a revista com mais acessos da USP. Né, dos periódicos da USP Mais do que as revistas da medicina No ano de pandemia né, Nós vamos fechar o ano com algo em torno de 1 milhão e 300 mil acessos Às nossas plataformas né, Ao nosso acervo, que é um acervo de 70 anos Então, então, agora eu paro o marketing o, o, Então, eu acho que e pra, Se para alguma coisa serviu Serviu para mostrar como a gente estava defasado E eu acho que isso, felizmente, não tem retorno Acho que, felizmente, não tem retorno. Vai ter retorno, sim, à aula presencial. 2022 estamos aí. Mas, mas vai ter retorno à aula presencial, a gente vai poder olhar no olho dos alunos, os alunos vão poder olhar no, no nosso olho e, e, e a gente vai, eles vão ver que a gente está suando durante a aula e que está em pé. E eu não vou poder mais dar aula de camisa, bermuda e chinelo, mas... Uh, mas a gente vai perceber que precisa recorrer a todo tipo de repertório, todo tipo de base digital. E daí também a gente se aproxima um pouco mais do mundo dos nossos estudantes. A minha filha, que trabalha com artes visuais, ela faz uma pesquisa sobre o uso no ensino de, de, de games, né? E, e, ela, e, e o que essa pesquisa mostra é que, é que professores de artes visuais de ensino fundamental tratam como desenho criativo o que é, na verdade, reprodução de personagens em situações de games, porque eles desconhecem. Né? Então, eles leem, segundo critérios, eles leem aquela produção de arte visual, segundo critérios totalmente diversos do que motivou aquela produção, e, portanto, a conclusão é outra é outro tipo de desenho que está em jogo. Você né? não vai avaliar a criatividade quando o cara reproduz um personagem de videogame, porque ele está reproduzindo um personagem de videogame. Você pode pensar o tipo de leitura, o tipo de transposição. E, e, e isso, em, em parte, é efeito de nós termos recusado, durante décadas, especialmente nos últimos anos, uh, chegar a esse mundo virtual chegar a esse mundo digital, reconhecer que um videogame uh, não é alienação, né? pelo contrário, tem um mundo inteiro ali. Eu, eu tenho uma colega do departamento, a Maria Cristina Pereira, que faz que faz um trabalho genial, ela é professora história medieval, faz um trabalho uh, uh, genial com memes, os memes de inspiração medieval. E ela explora isso, isso é fascinante, né? isso é fascinante. É, é, é isso que, que, que... Eu fui muito... Eu, fui, eu, eu, eu escapei totalmente da sua pergunta e me pus a fazer digressões, Pedro, me desculpe. Mas, mas, mas é isso que eu acho que, que agora é, é inevitável e felizmente é inevitável. Uh, acabou, acabou o papel, a caneta e o lápis só. Eles vão continuar existindo. Eles vão continuar existindo. Mas, mas, mas não pode ser só isso. A gente não pode se contentar em dar aula de história como davamos aula de, como eu dava aula de história quando você sequer tinham nascido em 1983 uh, setembro de, primeiro de setembro de 1983 a primeira aula que eu dei na vida uh, era assim né eu falava bom hoje continua sendo assim na universidade mas enfim eu eu, eu, eu falava eles anotavam liam um texto faziam fazer a prova escrita há mais coisas no céu e na terra do que supõe a filosofia e a história. O que na sua visão, né, conhecendo um pouco o nosso projeto, conversando com a gente agora, é, não pode faltar no nosso portal? Não pode faltar jamais a, a percepção de que o, aquele que vai ver, vai ter acesso aos materiais que vocês produzem. É, o fulano, a beltrana, eles são muito diferentes entre si. Então, o que não pode faltar é uma diversidade de recursos, né? uma diversidade de instrumentos. Porque alguns vão preferir um tipo de material, outros vão preferir outro. Né? Alguns vão preferir imagens, outros vão preferir escrita, outros vão preferir sons. Né? Então, o que me ocorre, assim, à primeira vista, é uma, é uma variedade grande de materiais, porque, porque essa é uma forma de você também pensar e, e alcançar um público mais vasto, né? um público mais amplo. Né? O sujeito vai chegar até vocês por vários caminhos, por várias portas, né? Então é, é, é o que me ocorre, é o que me ocorre, mas certamente você já tem uma estratégia para isso, já fizeram isso, estão fazendo isso e eu estou falando aqui o Verdades. Eu que agradeço. É sempre um prazer, né? eu acho que é, é, é um prazer, é uma satisfação e... e, e eu não falo isso só protocolarmente, falo porque é mesmo. E, e, e porque muitas vezes a gente esquece que, bom, eu sou professor de universidade pública, né? E as universidades públicas, elas são gratuitas, o que é uma coisa maravilhosa e que deve continuar sendo sempre. Mas muitas vezes as pessoas acham que o fato da universidade ser pública se restringe à, à gratuidade dela. E a gratuidade é um aspecto importante, mas não é o único. Significa que essa universidade pública, ela tem que se referir à sociedade, ela tem que, ou, ou, ou seja, como funcionário público, né, você tem, que, você tem que estar presente em tudo que é lugar, você tem que né, ter uma, uma, você tem que colaborar em tudo que for possível, senão deixa de ser pública, público de verdade, né, e... e... Então, e a crítica, né? Thaís, é a crítica, o, o, o Sérgio Buarque fala no, na abertura do livro de Botânica dele, né, Raiz do Brasil, gente, pelo amor de Deus, foi é uma brincadeira, né? porque isso vai ficar gravado, né? alguém vai achar que... O, o, o Sérgio Buarque fala na abertura de Raiz do Brasil que mais do que um método, o historiador precisa de uma atitude crítica perante a vida e os homens. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é... 2022 uh, 22 vai ser um ano fulgurante, né? Imagino que haja muita muita muita discussão. Bom, eu imagino ser, eu não imagino nada, porque você sabe lá Deus o que vai acontecer no Brasil, não, né? mas enfim, mas eu espero que que haja muita discussão e, em torno do bicentenário, bicentenário da independência política, centenário da semana de 22, né? são, são muitas cifras centenário da comemoração do centenário da independência, né? Ou, há, muitas, há muitas cifras a serem uh, marcadas, destacadas, e, e daí é muito, muito, muito importante que no meio de um monte de porcaria que certamente vai aparecer, haja material de, de qualidade. Vocês imaginam tudo que vai aparecer, né? Imaginam o show de horror que vai ter para aproveitar o um mercado e o um interesse que que vai estar muito vivo na época. Então, preciso se contrapor a isso produzindo material de qualidade, com cuidado, com antecedência, etc. Então, um parabéns. Muito, muito lindo. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Se inscreva no nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário. GT5. Prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CNPq.